E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu preciso fazer uma, um comentário aqui porque eu sei que muitos de vocês acompanham o canal de Strutube do, do Derek, né? e que muitos de vocês ainda confiam bastante nas informações que ele passa, e de fato ele tem coisas muito interessantes no canal dele. É, mas esse vídeo em específico que eu estou compartilhando aqui com vocês, Stop Pretending Bean s6 is a Real Shell, ou seja, pare de fingir que o barra-beam-sh, é é um shell de verdade. Ele faz algumas afirmações que são no mínimo confusas e que podem atrapalhar bastante quem está tentando aprender o shell do sistema operacional GNU com Linux eh, e principalmente vocês que estão aí tateando ainda na criação de scripts. A ideia básica e o, e o principal erro desse vídeo dele, que é bem curtinho, é que o, o, a hashbang barra hashbang, aqui ó, barra bin, barra sh, não é um shell de verdade, de fato não é um shell de verdade. Isso aqui é um link simbólico que vai executar o shell que estiver definido por padrão no sistema da gente. E ele até fala isso, olha, barra bin, barra sh é apenas o seu shell padrão, só que isso é apenas metade correto. O barra beam, barra sh, ele não é qualquer shell padrão, porque nós temos dois shells, se você pensar bem. Eu tenho o shell interativo, deixa eu digitar e, digitar e falar sempre um problema, e shell não interativo. Qualquer um dos Shells que você tem aí no seu sistema pode trabalhar dessas duas formas. Por exemplo, a gente utiliza o Bash por padrão aqui no Debian, né? E o Bash, ele serve tanto como Shell interativo quanto Shell não interativo. E o que significa Shell interativo? Shell interativo é esse que eu estou usando aqui no momento. É o Shell que é carregado junto com o terminal para que eu possa digitar comandos, para que eu possa interagir com ele. Tá? Por isso é chamado de interativo. E o que seria um shell não interativo? O shell não interativo é o shell que eventualmente será executado a partir de um script ou então a, a partir da chamada. Por exemplo, sh e aí c e aqui uma lista de comandos. Tá? A mesma coisa se fosse bash aqui, ó também seria a execução de modo não interativo do próprio bash. Tá? Mas a, a confusão dele é, é, é, é compreensível, mas ela vem da, do desconhecimento desse pequeno detalhe. Shell interativo e não interativo não significam necessariamente o shell que você configurou para o ser o seu shell padrão. Nós temos esses dois modos e, do, e temos, portanto, dois padrões. Então, veja só que interessante. O shell padrão para o seu usuário será aquele definido no arquivo etc barra passwd. Eu não vou executar isso aqui completo, porque vai ficar uma confusão danada no terminal. E eu vou fazer aqui um grep só do meu usuário, ó, blau. Então, está lá. Repara que o último campo, e aqui os campos são separados por dois pontos, indica barra bin, barra bash. Ou seja, este é o shell configurado para o meu uso. E para o meu uso de modo o quê? De modo interativo. Quando a gente está falando de shell não interativo, a gente não está falando sobre o shell que vai ser executado por padrão assim que eu executar um script. Não! Se o meu script não tiver uma hashbang, se ele não tiver isso, ele vai ser executado pelo mesmo shell que estava sendo executado no momento que eu fiz a, a chamada ao nome do meu script aqui na linha do comando. Tá? Então esse seria o shell que executaria o um script sem uma hashbang. Quando eu coloco a hashbang eu vou colocar aqui barra bin barra bash mesmo, que seja, não importa qual, a, quais as outras formas de fazer isso. É, se eu especifico que é barra bin barra bash na minha hashbang, o sistema vai saber que o meu script tem que ser executado com esse barra bin barra bash e isso vai acontecer de modo não interativo. Então, não importa qual shell que eu escreva ali. Agora, a situação especial, que é a causa do problema aqui do DT, do, da afirmação do, do Derek no, no DistroTube, tá? é o barra SH. Este barra SH, ele vai ser sim um shell padrão definido para você, mas não é um shell qualquer. É um shell definido no seu sistema para ser o shell não interativo por padrão. E tanto que, no caso do Debian, mais uma vez... Se eu fizer o ls-l deste caminho, barra bin, barra sh, repare que ele é um link simbólico que aponta para um shell chamado dash, com d de dado. Então... O dash, ele será o shell não interativo padrão. Mas ele não é não interativo padrão e vai ser executado sempre. Não, ele só vai ser, só vai cumprir a sua função de shell não interativo padrão se no meu script existir esta chamada ao shell bin sh. A necessidade de definir um shell não interativo padrão tem a ver com a compatibilidade de scripts com um conjunto de funcionalidades na, definidas na norma POSIX. POSIX é um conjunto de normas que define que comandos, que sintaxes, enfim, seriam aquelas mais comuns a todos os shells e que remontam, de fato, ao shell original lá no sistema operacional Unix, provavelmente ao Thompson Shell ou até ao Born Shell que são Shells mais tradicionais de sistemas Unix. O Dash, ele tem tenta ser esse, esse shell, um, um equivalente, ou um, um se aproximar dessas, dessas especificações POSIX e, portanto, das especificações do shell original dos sistemas UNIX. Mas, ele é apenas um shell que, por acaso, está apontado para o barra bin, barra sh. Então, quando você escreve barra bin sh, você não está determinando que o seu script é POSIX e nem está determinando que, eh, que o script seja executado, com o seu shell padrão, porque não é um padrão qualquer, é especificamente o padrão para o shell não interativo no seu sistema. Consequentemente, Pode usar sim o barra bin, barra sh, porque se o seu sistema foi montado de forma a seguir as normas POSIX também, ele terá um shell que é capaz de interpretar scripts com as restrições dos, da, das normas POSIX. Agora, o dash, por exemplo, ele tem lá o seu conjunto de funcionalidades, sintaxe etc., que já estão contidas, por exemplo, no bash então se você escreve um script respeitando as normas posix ele vai ser executado no bash e também vai ser executado se o seu sistema aqui apontado o seu, seu sistema não se o seu shell padrão para o modo não interativo também estiver apontado para o bash então essa é uma preocupação secundária. O que nunca você vai fazer é pegar um Shell um pouco mais exótico, como por exemplo o FISH, que é o que ele sugere aqui, e colocar como o Shell padrão barra barra SH, o Shell padrão não interativo. Se você faz uma coisa dessas, você está colocando o Shell que não é POSIX, para a função de um Shell POSIX. Então, isso é uma, uma, uma proposição tanto quanto até absurda. E até eu imagino que, pelo tom aqui do Derek ele esteja sendo sarcástico em relação a isso. Né? Eu acho que esse vídeo não é para ser levado a sério. Mas como nós temos aqui a barreira da, da cultura e do idioma, pode ser que muita gente leve isso a sério e que não pare para analisar esse fato. Então, uma retrospectiva para fechar é a seguinte. O Shell padrão... Para o modo não interativo, é aquele que está linkado a barra BIM, barra SH. No caso do Debian, é o Dash. O shell padrão para o modo interativo, ele é configurado e vai aparecer na definição aqui do barra ETC, barra wd isso pode ser mudado de várias formas, não vem ao caso aqui nesse vídeo, mas é importante que você saiba que ele pode ser mudado. Mas por padrão aqui no, Be no, no Debian, né, é o barra bin, barra bash. Também não significa utilizar o shell padrão quando o seu script está sem uma hashbang. Tá? Se o seu script não tiver hashbang, ele vai ser executado pelo shell que estiver em execução aqui na, na linha do comando, no seu terminal, na hora que você faz a chamada do seu script. O shell padrão não interativo só é executado se o seu script tiver na hashbang, barra bin, barra sh. Eu espero que com isso vocês tenham entendido um pouco melhor o que é o barra bin, barra sh na hashbang, o que é um shell padrão não interativo e o que é um shell interativo. Então, a gente vai se falando. Muito obrigado e um grande abraço.